Ele é frio, o técnico mais badalado da América, bicampeão da Libertadores e nunca muda a sua expressão. Mas depois do show do Verdão, só rindo para não chorar, né, Galhado? Próxima terça, 9h15 da noite, o Verdão quer continuar sorrindo na Copa Comembol Libertadores.